Olá, bom dia, muito bom dia, bom dia, vamos lá, vamos chegando, hoje eu vou falar sobre um assunto muito, muito, muito importante, eu vou falar hoje de um tema que eu acho essencial até hoje, a gente tem ensinado aqui nas lives o que você deve fazer, ok, o que você deve fazer só que hoje eu vou começar um pouquinho diferente. A live de hoje vai ser um pouco diferente. Nossa aula, nossa regra do jogo de hoje vai ser um pouco diferente vai ser sobre o que você não deve fazer, ok, o que você não deve fazer e como é que, eu vou, que eu vou explicar para você o que você não deve fazer? Em cima dos erros que eu cometi ao longo desses 24 anos como empresário, como dono de negócio, tinha vários negócios, já quebrei, já vendi negócio, já fiz um monte de coisa, já comprei negócio, já fiz um monte de coisa, então, o que você não deve fazer, o que você não deve fazer? Então, primeira coisa, alguns erros que eu cometi. Vamos falar de um erro clássico, um erro clássico, que foi justamente quando, quando, eu, quando, eu, montei a minha, quando eu montei a minha agência, lá em 2005, eu montei sem estratégia nenhuma, eu simplesmente montei. E como que eu montei a agência? Eu dei palestras beneficentes, um quilo de alimento não perecível, dava, isso aí em 2005, essa estratégia de palestra beneficente é de 2005, então eu montei a palestra beneficente, Convidava Partes Amarelas. Na época era partes Amarelas. Eu ligava, tinha duas estagiárias não remuneradas numa sala de recepção de um escritório de um amigo meu, em que eu era a secretária dele, né? Eu ficava fazendo as coisas para ele. E eu pedi isso para ele. Ele perguntou para mim, Conrado, você tem uma secretária para me indicar? Tenho, eu, eu, você sou secretário. Por quê? Porque eu preciso de um local para eu trabalhar, pra eu, pra eu ficar, né? e pra eu montar a minha agência, um projeto que eu estou aqui. E aí eu fiquei na recepção da sala de um amigo meu, mas isso é uma outra história. E eu montei sem estratégia nenhuma, zero, esse negócio de, ah, comece com o, o, a audiência, com o cliente, esquece, nada, zero. Simplesmente fui lá, montei, e aí eu dei uma palestra Beneficente. Então, como que eu comecei? Eu comecei pegando pequenas empresas, comecei pegando pequenas empresas. Uma dada hora, lá em 2000 e 2005... Lá em 2009, provavelmente, é, lá em 2009, eu tive o seguinte problema. A gente começou a crescer e eu tinha muitos clientes pequenos, clientes pequenos, empresas pequenas, tá muitas empresas pequenas. Só que aí apareceram duas empresas maiores para que eu trabalhasse. Então, que foi uma que foi uma divisão do Unibanco, que a gente fazia alguns trabalhos para eles, e a Goc, que é uma empresa que eu gosto muito, do senhor Tai e, e a Goc também foi cliente minha. Só que aí, que é uma empresa, era uma empresa bem maior do que as empresas que eu tinha. Então, começou a acontecer uma coisa que eu não tinha percebido antes. Eu tinha muitos clientes pequenos e de repente eu estava com dois clientes maiores que representavam 50% do meu faturamento. Meu faturamento era uns 80 mil na época, eu tinha uns 40 mil vindo dessas duas empresas e eu tinha os outros 40 mil vindo de outras tipo, sei lá, 50 empresas, <risos> assim, pequeno, tudo minúsculo. Só que, qual, qual, qual é o problema que isso, que isso faz? Quando você tem dois grupos de clientes muito diferentes, cada um dos grupos precisa de um tipo diferente de qualidade de serviço, de tempo de serviço, de atenção. Clientes grandes exigem muito atendimento e muito cuidado com os detalhes, os ciclos são mais longos, então não tinha reunião praticamente todo dia, como com alguns clientes pequenos eu tinha. Só que, ao mesmo tempo, tinha que ter muito mais atendimento, tinha que ter muito mais... Quer dizer, tinha reunião, sim, tinha várias, mas não era reunião de... Reunião de... Cara, tá aqui a entrega, tá aqui uma outra entrega. Não, era uma reunião um pouco mais longa, para discutir mais o negócio, às vezes algumas coisas mudavam no meio do caminho, mas tudo com muito alinhamento. Era uma outra maneira de lidar com o fornecedor. E o cliente pequeno... Imagina o seguinte, uma empresa pequena... Ela pagava, por exemplo, 800 reais por mês e aquilo era todo o dinheiro que ela tinha. Uma empresa grande pagava, eu me lembro que tinha uma dessa empresa, não lembro qual, pagava 19 mil reais por mês e aquilo não era absolutamente nada para aquela empresa. Então, não tinha, ah, meus 19 mil, eu preciso recuperar esse dinheiro. Não, assim, cara, faz o teu trabalho que eu confio em você, por isso que a gente está te pagando. E o cliente pequeno é, pelo amor de Deus, eu só tenho esses 800 reais, eu preciso desse dinheiro rápido. Eu falei, calma, não é assim, peraí, tem tem que testar algumas coisas. Então são grupos diferentes e tipos diferentes de atendimento. Então o que começou a acontecer? Para clientes menores, em quantidade, você tem que ter eficiência operacional. Você tem que fazer em quantidade uma coisa boa, não precisa ser maravilhosa, até porque você não tem verba para contratar os profissionais que vão fazer a coisa maravilhosa. Se você não encaixa, isso é uma agência, tá? Estou falando de agência. Você acaba não encaixando, essa conta acaba não fechando. E eu comecei, e eu, eu tinha eficiência operacional aqui. Só que de repente eu precisei de clientes que exigiam mais atendimento clientes maiores, exigiam mais atendimento. Exigia mais do meu tempo junto com eles. E exigia viagens. Eu tinha que ir para São Paulo, lá em Campinas. Então eu ia para São Paulo. Eu me lembro que eu viajava para Blumenau de vez em quando. Então era um tempo diferente. Então eu tinha duas empresas, eu tinha uma empresa que atendia os clientes menores e eu tinha uma empresa que atendia clientes maiores. Só que o que começou a acontecer? Como o meu foco era muito eficiência operacional, eu acabei pecando no atendimento. Quando eu comecei a pecar no atendimento e, eu comecei a, e aí eu senti que o cliente estava um pouco insatisfeito, eu comecei a aumentar a quantidade de pessoas na minha empresa para atender esses clientes. Só que eu não sabia qual era o jogo direito ali. Então eu acabei contratando pessoas que não eram as pessoas certas para atender aquele cliente. E com isso daí eu aumentei o meu custo fixo. Um desses clientes saiu, ele falou, ah, não, cara, não está legal, não está funcionando. E aí ele saiu. Só que quando ele saiu, lembra, os dois representavam metade do meu faturamento. Quando um saiu, o meu faturamento caiu 25%. Só que na sequência, o outro cliente também saiu. E aí, quando o outro cliente também saiu, eu perdi metade do faturamento. Nessa época, eu faturava, por exemplo, 80 e o meu custo... talvez eu faturasse um 100, vai, arredondando. E o meu custo era 70, 80. Quando eu perdi esses dois clientes, eu passei a faturar 50 e o meu custo era 80. E, e aí eu comecei a ficar com 30 mil, eu me lembro que era isso, eu fiquei com 30 mil todo mês de prejuízo. Quando a gente fala 30 mil hoje, lá, ah, 30 mil, 30 mil não é muito dinheiro. Pois é, naquela época, em 2009, há 11 anos atrás, era uma quantidade razoável de dinheiro. E eu falei assim, bom, peraí, se a gente começar a demitir as pessoas, bom, primeiro, eu não gosto de demitir, ninguém gosta de demitir pessoas, a gente vai secar o caixa em verba recisória. Então, vamos fazer o seguinte, vamos conseguir outros clientes, tudo bem, e, e com isso a gente começou a correr atrás de outros clientes, só que não é tão fácil fechar o, o contrato assim, e a gente foi atrás de clientes pequenos, clientes menores, E a gente começou. só que aí a gente fechava o contrato de 300 reais por mês, 250 reais por mês, 430 reais por mês, e fazendo desconto, por quê? Para fechar rápido, para conseguir para conseguir trazer mais gente mais rápido, e com isso daí, o que aconteceu? A gente começou a inchar a empresa de clientes minúsculos, que eram menores do que os clientes que a gente tinha, ainda menores, clientes muito pequenininhos, e uma quantidade grande de clientes. Então o que começou a acontecer? A gente começou a olhar um monte de, um monte de clientes, um monte de clientes menores ainda, que exigiam uma eficiência operacional ainda maior, só que a gente não tinha braço suficiente para isso. Aí, aí a gente chegou e falou assim, cara, vamos contratar estagiários. E eu contratei, tipo, 12 estagiários para cuidar desses clientes menores. O problema é que o estagiário, ele é um cara que quer aprender, ele não entra sabendo na empresa. E quando eu contratei esse monte de estagiários para cuidar dos clientes menores, aquele monte de clientes que a gente estava botando para dentro, para a gente conseguir pagar a conta, eles começaram a não fazer um bom trabalho para aqueles clientes. E no final das contas, aqueles clientes começaram a ficar insatisfeitos, só que eram muitos, e aí começou uma onda de insatisfação na empresa. O que aconteceu? A, a começou a sair um monte de clientes, só que eu estava com a minha folha um pouco mais inchada, começou a sair, aí começou, começaram a sair os clientes um pouquinho, um pouquinho maiores, né? que eram pequenos também, só que um pouquinho maiores do que aquele cliente minúsculo, e eles começaram a sair, eu comecei a perder cada vez mais faturamento, ou seja, isso foi uma bola de neve. Isso aí durou. Isso aí acho que foi um início no início de uma quase quebrada que eu dei. No final eu consegui recuperar, eu diminuí a quantidade de pessoas, diminui a quantidade de clientes também, tornei a empresa lucrativa, comecei a fazer a vida ficar cada vez mais lucrativa, mais menor, mas mais lucrativa, e aí depois eu vendi a empresa. Mas esse foi um problema sério que aconteceu. Eu misturei as estratégias. Existe uma estratégia que é para cliente maior, é um tipo de empresa. Existe uma outra estratégia que é para cliente menor, é outro tipo de empresa. Por exemplo, a minha estratégia na We Believe, a gente tem uma empresa de treinamentos, só que a gente não dá treinamento em company para empresas grandes em que se coloca lá 15 pessoas e eu dou aquele treinamento e cobra da empresa. Não, a nossa estratégia é uma estratégia é diferente. Eu faço treinamentos abertos para uma quantidade grande de pessoas, cobro pouco de cada uma e coloco muita gente. É uma outra estratégia, estratégia para clientes menores, quando a gente fala de B2B, né? E estratégia para clientes maiores, são estratégias diferentes. E se você tem estratégias diferentes, não dá para você misturar as duas estratégias, porque muitas vezes você não tem a mão de obra necessária, a qualificação necessária para que você atenda esses dois grupos de empresas. Então, esse foi um erro estratégico que eu cometi. Que quase me custou a empresa e foi um sufoco para recuperar, um sufoco, foi muito difícil e no final a gente conseguiu recuperar, mas aí a gente viu, na casa, esse negócio aqui não é um negócio, agência no caso naquela época, né? não é um negócio que de fato faz com que a gente tenha muito lucro, a gente não está conseguindo escalar muito. O custo cresce junto com a receita, a receita vai crescendo, e aí o custo vai crescendo também, então o lucro fica sempre apertado. Se você perde receita, você passa a ter prejuízo, e quando você passa a ter prejuízo, você acaba tendo que pegar mais clientes, e clientes menores, então a melhor maneira é você, putz, perder um cliente, não, melhor você ter caixa primeiro. A agência, o ideal é você nichar a agência, sempre falo isso, se você tem uma agência, cara, a melhor coisa que você entrar no mercado, nicha, alguém falou que tá iniciando aqui, o Elan Moreira, Conrado, eu tô iniciando uma agência. Bom, primeira coisa, nicha, sua gente, sabe? Eu só atendo restaurante comida japonesa, eu só atendo pousado na praia, eu só atendo escola infantil, eu só atendo hospita hospitais, eu só atendo loja de roupa feminina, nicha, nicha, ok? nicha. E, e a outra coisa é vai lá no meu YouTube, e no YouTube tem um. Tem um podcast lá, eu gravei um áudio, tem umas três horas, que fala. É, eu acho que é montei uma agência e agora, ou quero montar uma agência e agora, alguma coisa assim, é um podcast de três horas que eu conto muitos dos erros que eu cometi na agência, muitos e muitos e muitos e muitos erros que eu cometi na agência, então se você tem uma agência, vai nesse podcast para que você não cometa os mesmos erros que eu cometi, ok? Então esse foi um erro e um erro grande, resumo do erro, misturar duas estratégias diferentes na mesma empresa e não conseguir lidar direito com elas e perder uma e perder a outra também. Tudo bem? Legal. A Fernanda falou tem uma agência, mas só atendo clientes do setor infantil. Legal, você já está nichando já. Ótimo. Segundo grande erro que eu cometi, e uma da hora, é, esse erro foi lá atrás, lá no cursinho. Então, uma da hora, o que aconteceu? Eu estava com um cursinho pré-vestibular, e eu precisava de mais alunos. Aliás, foi um erro muito parecido, pensando bem, agora, esse erro que eu vou contar agora foi muito parecido com o erro anterior. Na verdade, é o mesmo erro, olha só, cara, eu cometi duas vezes esse erro, um mau sinal, sinal, Então, mau sinal. Então, aconteceu o seguinte, eu tinha um cursinho pré-vestibular, em Campinas chamava QI vestibular, que foi um cursinho que quebrou. Existe um outro QI vestibular, acho que é do Rio de Janeiro, mas esse QI eu nem sabia que tinha um outro QI vestibular, só que esse QI é o QI que sobreviveu, né? que tá aí, tá grande, tem faculdade, tá? o meu foi o que quebrou. Tá? Tinha uma unidade só e quebrou, durou três anos e meio lá, isso lá em, quebrou em 2000. E, e o que aconteceu? Eu tinha um cursinho, eu tava lá com o cursinho, quando chegou em, em 90, eu montei o cursinho em 96, e, metade de 96, 97, 98, 99, isso mesmo, março de 2000 quebrou. Quando foi em 98, quando foi em 98, é, a gente teve uma oportunidade de encampar um cursinho que estava quebrando. Eu soube que o cursinho estava quebrando. Eu fui lá no cursinho conversar com o dono do cursinho, todo mundo se conhece, né? Campinho então, naquela época tinha acho que seis cursinhos, assim, eu era. Um, não, tinham sete cursinhos. Eu era um dos sete, era o um integral, objetivo, um âmbito didática. tinha o um máximo, que foi esse que quebrou, o QI e o. e tinha o DCE. Eram sete cursinhos. E. você é que eu estudei bem esse mercado na época. E aí, o que que eu fiz? Eu fui lá conversar com o dono do cursinho, que era esse cursinho Máximos, e falei para ele: cara, você está quebrando e então, que olha só, eu compro os seus alunos. E tinha tipo uns 90 alunos, talvez 100 alunos, e eu tinha lá uns 70, 80 alunos. Eu compro os seus alunos, eu coloco os seus alunos lá no meu cursinho. E ele falou, cara, legal, e no final das contas deu certo, e eu comprei os alunos dele. Como que eu comprei? Eu comprei por um percentual, acho que foi 50%, de, da primeira mensalidade que os alunos pagariam lá no meu cursinho. Então eu peguei uma parte desse dinheiro e dei para ele para ajudar ele a pagar as contas. E foi uma negociação boa, se não tivesse sido ruim. <risos> Deixa eu explicar. Foi o seguinte, é, Aqueles alunos, aqui em Campinas, o meu cursinho ficava no bairro do Cambuí, que é um bairro classe média alta, vai, por aí. E eu escolhi, falei, cara, se a gente quer cobrar um pouquinho mais, vamos montar num bairro legal, porque já que cursinho é um negócio gravitacional, o que é um negócio gravitacional? É um negócio que, por exemplo, uma padaria, uma padaria é um negócio gravitacional. Quanto mais próximo da padaria, maior a atração dos clientes para aquele negócio. Quanto mais longe da padaria, menor a atração dos clientes para aquele negócio. E de repente, tem um outro negócio aqui, uma outra padaria, que o cliente está mais próximo ele é mais atraído para essa padaria. Então padaria, cursinhos para vestibulares, são negócios gravitacionais. Cursinho bem menos, padaria acho que é um, negócio, um dos negócios mais gravitacionais com isso. Quer dizer, que atrai quem está próximo, né? não atrai quem está longe. E cursinho também, mas aí varia um pouquinho. Então o que aconteceu? Eu tinha um cursinho do Cambuí, que é um bairro classe média alta, um Campinas, classe média alta, vai é por aí. É, e esse outro cursinho, o meu cursinho eu chamava QI vestibular, e esse outro cursinho ficava no centro da cidade, ok? No centro da cidade, A academia é um negócio gravitacional. Sim, negócios locais geralmente são gravitacionais, principalmente negócios que tem muitos negócios, então, em cada esquina tem um. É, por exemplo, bar. Bar é um negócio altamente. Bar não, vai. Bar talvez não, porque tem gente que vende mais longe para ir no bar. Se o bar for um bar famoso, um bar... mas aquele bar de esquina é um negócio gravitacional, tá bom? Que pega ali só a localidade. Muitos negócios locais são gravitacionais, uns mais do que outros. É por exemplo, um, uma. Vamos pegar aqui um hospital. Um hospital especializado em uma determinada é, hospital especializado em câncer, por exemplo, não é gravitacional, porque tem gente que pode vir de farmácia altamente gravitacional também, altamente, porque é um mercadinho, porque são os mesmos produtos, né? São os mesmos produtos que vendem em todas as farmácias, todos os mercados, o cara vai na mais próxima, a não ser que seja uma farmácia que tenha uma determinada condição especial para quem é professor, ou para quem é médico, ou para quem... e aí, obviamente, o cara vai naquela farmácia, posto de gasolina é um negócio gravitacional, mas não gravitacional na região. Mas gravitacional, se o cara passa próximo, né? Se ele está no caminho do trabalho para casa, e ele, ele pode não estar perto da casa, mas ele está no caminho, então a pessoa para e enche o tanque e continua. Tá bom? Bom, e por aí vai. Só pra você entender o conceito de negócios gravitacionais. Oficina mecânica depende, oficina mecânica não é. Oficina mecânica não é, porque o cara pode quebrar em qualquer lugar. Por exemplo, eu me lembro que teve um dia que eu furei um pneu. Eu estava longe de casa, eu perguntei, cara, onde tem uma borracharia aqui? A qualquer borracharia, onde eu tiver. Né? Então eu fui naquela, mas eu não voltei mais nela. Tá legal? Tá bom. Então é o seguinte: é, eu ficava no Cambuí, o meu cursinho eu ficava no Cambuí, que era um, um bairro com essa média alta, e esse cursinho ficava no centro, centro da cidade. Então, é da cidade, geralmente, quem mora no centro, geralmente, então não, é, não é regra, mas geralmente quem mora no centro, é uma classe média mais baixa ou uma classe baixa? uma Classe baixa está mais na periferia da cidade, mas certamente é uma classe média baixa. Então já tinha uma diferença aí, tá? Já tinha uma diferença, que eram os públicos, públicos diferentes. O meu cursinho ele foi feito para ser mais, mais caro, ele tinha um preço maior, e, pra, e, e como que eu justificava esse preço maior? salas menores. Então, tinham salas de 30 alunos, 40 alunos, 25 alunos, tinham salas menores. E, de repente, eu tinha um cursinho que tinha 100 alunos. Eu falei, nossa, que legal, vou conseguir colocar 100 alunos aqui. E a gente fechou o acordo. E outra coisa importante, essas pessoas que moravam aqui, faziam cursinho no centro, elas não moravam todas no centro, elas moravam em outros lugares, mas trabalhavam no centro. Porque o cursinho, é, as maiores turmas, tinha turma de manhã, mas as maiores turmas eram à noite. E eu tinha turma de manhã, de tarde e de noite. Mas as maiores. Na verdade, é de manhã, de tarde e de noite. Tinha é de manhã, tinha de tarde tinha de noite. É, a turma da manhã ela era grandinha, a turma da noite era legal e a turma da tarde era mirradinha. Cursinho para vestibular, né? E, então elas trabalhavam. Então elas, a maioria era da turma da noite, que trabalhava durante o dia e ia à noite para o cursinho. E de repente eu lotaria a minha turma da noite com os alunos daquele cursinho. Só que eles não moravam, eles trabalhavam. Se eles trabalhavam, o que acontecia? Eles escolheram, eles escolheram um cursinho perto do trabalho deles. O meu cursinho não ficava perto, ficava num outro bairro. Apesar de ficar mais ou menos perto, são, é o bairro vizinho, o é o bairro vizinho do centro, são bairros muito diferentes. E então não dava para ir a pé, então eles tinham que pegar um ônibus para chegar até o cursinho. Só que isso daí começou a causar um atrito, e eu falei: não, peraí, eu vou fazer o seguinte, eu vou é, pagar uma van para pegar vocês lá no, no lugar do cursinho, que é no cursinho, todo mundo entra e a van traz você até aqui. Só que eu tive que ter tipo umas quatro vans, lógico, umas cinco vans, sei lá. Então isso já começou a encarecer. Lembra que eu falei que eu comprei os alunos? Então eu peguei metade da primeira mensalidade que eles pagaram para mim e dei essa mensalidade para o antigo dono do cursinho. Então, com isso aí, eu diminui um pouquinho mais ainda o meu ganho. Terceiro problema: Esse, quando esses alunos chegaram, eles. digamos que a minha mensalidade era 500 reais e a mensalidade daquele cursinho era 200 reais, porque era um outro público. E começou a acontecer um ruído de novo. Eu falei, eu mantenho a mensalidade de 200 reais, eu mantenho a mensalidade, só que com isso eu consigo muito mais alunos. E aí eu trouxe esse esse foi um dos grandes motivos de eu ter quebrado no cursinho, tá? Esse foi um dos grandes motivos. Eu trago esses alunos, mas eu mantenho a mensalidade, mas eu vou ter, eu vou ganhar no volume. Só que o que eu não, eu não calculei foi o seguinte, bom. Eu pego uma sala de 30 pessoas, derrubo a parede e transformo numa sala de 60 pessoas, porque tinham duas salas de 30. E, e aí eu junto as duas turmas, e aí eu, eu falo, ah, a gente vai ter mais alunos, então eu vou quebrar uma parede e vão ter as duas turmas juntas, porque as duas turmas estavam no mesmo, no mesmo ponto, né? eram turmas menores, mas estavam no mesmo ponto. Só que isso causou algum ruído, mas tudo bem, o problema é que a turma que veio não estava no mesmo ponto que a minha turma estava, no mesmo ponto da matéria, das matérias. Por quê? Porque o material didático era diferente. Naquela pressa de querer fechar o negócio, eu acabei não analisando os detalhes. O material didático era diferente. Quando eles vieram e eu comecei a, a casar os materiais, o que estava acontecendo? Em matemática, coisa que eu já tinha dado, eles não tinham dado ainda. Coisas que eles eu não tinha dado, eles já tinham. Os materiais didáticos são diferentes, até por esse motivo, para dificultar a troca de material didático. Então, se você pega um material didático de uma editora e você começa a ensinar segundo aquele material didático, é, é difícil você trocar no meio do ano. Não dá, é impossível, é um contrato no ano inteiro. Por quê? Porque os outros materiais, as matérias estão em lugares diferentes. E é uma certa assim, estratégia essa dos materiais didáticos, só que eu não tinha me atentado para isso. Então o que eu tive que fazer? Quando eu trouxe os alunos, eu falei, cara, não vai dar certo. Os alunos já estão aqui, eu já recebi o dinheiro, já paguei o dinheiro, já, já prometi a van e tudo, mas não vai dar certo, não vai funcionar, não dá para juntar as pessoas. Então o que eu fiz? Eu fiz um mês no final eu quebrei uma parede, aliás demorou para quebrar a parede, porque a proprietária não queria que eu quebrasse a parede, a casa era alugada. Então demorei um mês para quebrar a parede, para juntar as turmas. Só que enquanto isso, eu falei, bom já que eu não vou conseguir juntar as turmas agora mesmo, eu vou fazer o seguinte, eu e as salas ficaram muito apertadas depois, depois aconteceu outro problema ainda, eu vou fazer aulas de nivelamento, então eu fiz um mês de aulas de nivelamento mas não tinha mais sala, né? onde que foram essas aulas? Na cozinha, na recepção, no pátio, eu transformei tudo em sala de aula porque ao meu cocinho tinha uns... não, tinha, tinha mais de 80 alunos, vai devia ter uns cento e poucos, vai, devia ter uns cento e poucos alunos não, à noite devia ter uns 60. é, à noite, à noite e... porque aí cento e poucos era tudo, né, ou talvez mais, cento e quarenta, bom, certo, não importa então à noite é, tinha lá um terminado número de alunos e tinha algum espaço e aí eu coloquei todos os espaços com aqueles alunos para ter aulas de nivelamento. Um mês. Então, olha o que, que eu tinha. Eu tinha, sei lá, três salas de aula. E aí, de repente, eu fiquei com seis salas de aula. Todas as salas de aula tinham, eram, à noite eram cinco aulas, eu acho. Então, eu tinha 30 aulas por semana. Não sei se eram quatro ou cinco aulas. Eu acho que eram cinco, tá? Eu tinha 30 aulas por semana, segunda a sexta. 30 aulas por semana. Só que todas as salas passaram a ter as 30 aulas. Então eu tinha três salas e passei a ter seis salas, com 30 aulas. Só que três delas eram aulas de nivelamento e as outras três eu estava também nivelando, nivelando para conseguir aceitar as outras pessoas, para depois que eu juntasse as salas. E isso dobrou o meu custo, dobrou o meu custo, dobrou o meu custo, mas aqueles alunos novos, que era metade dos alunos agora, estavam pagando metade do que eu cobrava dos outros alunos, o que deu um outro ruído também, foi um outro erro esse daí. E, e o que aconteceu é que é, eu consegui nivelar, com todos aqueles ruídos eu consegui nivelar, e quando eu nivelei, eu juntei as salas, cara. Meu Deus do céu, quando eu juntei as salas, os dois grupos eram unidos, porque eles se uniram na dificuldade, porque o curso estava passando por um problemaço, então os alunos começaram a ficar muito unidos, e eles eram muito diferentes. Um aluno morava no Cambuí, classe média alta, e a outra galera morava em outros lugares da cidade, também no centro, classe média baixa ou classe baixa e eu não estou falando isso de valor aqui, simplesmente as pessoas eram diferentes e ponto e quando eu juntei todo esse pessoal na mesma sala, deu muito conflito mas não deu pouco conflito não, deu muito conflito, mas deu briga, deu discussão no meio da aula deu professor falando que não ia participar daquilo e foi embora, mas deu muito conflito foi um caos, e eu, as pessoas me respeitavam muito porque elas estavam vendo, cara esse cara tá tentando, ele não tá conseguindo, mas ele tá tentando. E eu ia lá sempre pra apaziguar as situações, pra falar. E todo dia eu entrava na aula, e aí tinha gente que, professor que saía, eu entrava. Teve aula, pra você ter uma ideia, teve aula. Um o negócio foi tão ruim que teve aula que eu cheguei, e falei, o professor não veio. Tinha lá 60 alunos esperando, o professor não veio. Eu falei, caramba, vamos, eu entro na aula, porque eu era professor também. Eu falei, pô, eu dou aula de química, vamos lá. E aí eu dava aula de química, todo mundo, eu dava aula de química na época. Química, pegou um o professor não veio ah o que começou a acontecer a gente começou a ter problema de caixa também né lógico né imagina isso professor saindo aluno insatisfeito teve aluno que começou a... ah outra coisa ah cara aconteceu uma outra coisa que foi o seguinte é... não isso foi um ano antes foi um ano antes bom peraí. vou contar uma outra história também que foi um outro problema também e aí o que aconteceu quando eu, quando, quando eu juntei as turmas, começou, começou a ter aluno reclamando, a pessoa não ia e então, tal, aí eu entrava lá e dava aula, aí eu entrava lá e dava aula, eu entrava lá e dava aula, só que eu dava aula de química, começou, a química começou a ficar muito avançada com relação ao restante, porque toda hora eu entrava, a pessoa já não aguentava mais ver aula de química, aí eu passei a dar aula de matemática, por quê? Porque eu também dava aula de matemática, e já tinha dado na verdade, e aí no final das contas, eu fui lá em lá de matemática, só que as pessoas já não aguentava. mas Teve um dia que eu entrei na sala de aula, metade da sala levantou e foi embora. Imagina isso, você entra numa sala de aula, sei lá, 60 alunos, e aí era aula, sei lá, de literatura. O professor faltou, por quê? Problema de caixa. A gente já estava com problema de caixa há algum tempo já. Essa questão de encampar o outro cursinho só piorou, a gente estava até equilibrando, mas quando entrou o outro cursinho, velho, aí acabou, aí o problema descambou, porque eu tive mais custo, porque eu tive que pagar a metade da mensalidade, a mensalidade era diferente, o aluguel era alto e por aí vai. E aí com isso daí eu comecei a atrasar salário do professor, por quê? Porque eu não tinha dinheiro, foi o início da quebradeira, tá? foi o início da falência do cursinho, isso lá em 99, eu comecei a atrasar salário do professor, e aí teve um professor que falou qual é a arma do professor quando o cursinho, a escola, a faculdade, atrasa salário, ele não dá aula, ele não vai, só que isso causa um baita problema, porque os alunos estão lá esperando e de repente o professor não aparece, e aí o que acontece? Eu ia lá e dava aula, só que a gente começou a atrasar muito o salário, então no final das contas eu dava um monte de aulas. Teve um dia que eu cheguei na aula e eu pensei, não, não, corrado não, de novo, não, não, ah! as pessoas não aguentavam mais, assim, cara, eu, não, pessoal, calma, vamos lá, cara, você, sabe quando você tá assim, tem tanto problema, aqui mais um problema não vai fazer diferença, né, eu entrei e falei, gente, que aula que é agora? Eu falo, ah, a galera de história, a de história tinha faltado, que parte da história? Segunda guerra, segunda guerra? Segunda Guerra, não sei, comecei a dar aula de História, óbvio, uma péssima aula de História, né? Uma horrorosa. Eu não peguei a postilha e falei, ah, velho, que aula de História, vai. Ó, seguinte, assim, vamos lá, aula de História, Segunda Guerra, anota aí, péssima, lógico, né? Os alunos reclamando, gente levantando indo embora, mas assim, não dava, assim, não dava, não tinha mais o que fazer. E, e eu lá, né? Eu lá tentando. Teve um dia, eu morava relativamente perto do cursinho, eu morava longe, aí, como eu não tinha dinheiro pra pagar o meu aluguel, eu mudei. Um lugar perto do Cursinho, uma República, perto do Cursinho. E tinha uma República ali, tem umas goezinhas no Cambuí ali, eu mandei para uma, uma República ali. E aí, a República era um pessoal engenhado, né? Cambuí era um pessoal mais engenhado. E eu, eu morava nessa República e eu morava na Edícula da República. Na Edícula, ok? Na Edícula da República. E aí é, eu saía da República, morava eu um rato, depois eu descobri isso lá. Ali foi onde foi, o Cursinho tava quebrando já. E aí eu saí da república e fui em direção ao cursinho, todo dia de manhã, eu ia. e a primeira aula era de um cara, e eu acho que era de geografia, geopolítica, simplesmente eu encontro esse cara saindo do cursinho, um, trombou comigo assim, falei, ué, o que, que você está fazendo aqui? Ele falou, ah, vocês me pagaram, então eu não vou dar aula no cursinho não, só que depois eu vi os alunos vindo atrás dele, tipo, sabe <risos> eu vi os alunos vindo atrás dele, eu olhei e falei, Cara, o que está acontecendo, né? Me explica, alguém me explica o que está acontecendo? Ele falou para mim assim, eu não vou dar aula lá no seu cursinho, não, porque vocês não estão me pagando, mas eu não vou abandonar os alunos, eu vou dar aula para eles no bar. No bar, cara. Ele levou os alunos para o bar, cara. Isso era de manhã, uma da manhã. Os alunos para o bar, levou os alunos e deu uma aula no bar, de geopolítica, no bar. Eu olhei e os alunos olhando, ah, você devia pagar o professor, Cara, não tem dinheiro para pagar o professor. eu devia pagar ele e tal, isso, aqui. isso aí já foi em 99. Já. E aí, os alunos iam atrás do professor, indo embora do professor Eu falei, velho, o que, que eu fiz? O que, que eu fiz? E eu devia ter feito uma coisa muito errada. Não deve ter sido nessa vida, porque eu não errei tanto nessa vida assim. E aí eu, aí eu fui pro cursinho, aí já tava o meu sócio lá desesperado, Conrado, o Cristiano, o que vai fazer? Falei, cara, sei lá, velho, vamos, vamos ver quem. Vamos esperar os alunos voltarem pra próxima aula, pelo menos. <risos> pelo menos vamos, vamos torcer pro professor vir, né? Aí tudo bem, beleza, deu a aula, tava sempre duas aulas, né? Aí depois os alunos voltavam, ah, é, quer pagar o professor e tal, não sei o quê. Cara, era esse o nível do problema, era esse, era muito o problema. E outra coisa. A gente não conseguiu tomar as, as precauções devidas na hora devida. Sabe aquela coisa do o mestre antecipa e o amador reage? Naquela hora eu estava só reagindo. reativo o tempo todo. Acontecia problema, problema eu reagia, problema eu reagia, problema eu reagia. E eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Porque, cara, se tivesse internet, se tivesse live, se tivesse é, empresários falando sobre a experiência dele, meu Deus, tudo seria diferente. Porque eu estava aprendendo na marra eu me lembro que eu fui no Sebrae uma vez eu falei, cara, eu tô, ó, tô quebrando minha empresa, porque você não quebra quebrar não é um parte passado eu quebrei, não, é assim, você vai quebrando, é um gerúndio, quebrar é um gerúndio, é o quebrando, demora tipo dois anos quebrando, aí você vai perdendo receita aí perde mais um pouquinho aí você para de pagar imposto, daqui a pouco você para de pagar o fornecedor daqui a pouco você, você vai quebrando quebrando, chega lá embaixo, e quebrou, você já não tem mais nada, já tá tudo na desgraça não é assim uma coisa de, é um meio quebrei, não, ninguém quebra em um mês, as pessoas quebram em dois anos, é um, é um gerúndio, é um longo gerúndio, e e eu estava nesse, nesse um ano e tanto, assim, quebrando, quebrando, quebrando. Demorei três anos e meio no cursinho. <risos> Passando um filme na minha cabeça agora, pois é, na minha também. Eu, no final das contas, é, eu demorei três anos e meio com o um cursinho. De, 90, de uma metade de 96, aí veio 97, 98, 99. Isso, aí em março de 2000 eu quebrei, eu nem consegui fazer a matrícula Cidade pequena, né? uma cidade que todo mundo se conhecia. É, agora está tá um pouco maior. Na época tinha... Deixa eu ver, 99, hoje tem um milhão, não é porque eu devia ter 700 mil, talvez? É, hoje tem um milhão e 300, vai ter quase um milhão. Então, uma, uma, assim, a cidade não é pequena, mas o mercado de cursinhos para vestibulares é pequeno. Então, no final, quebrando, um longo quebrando, quebrando, quebrando, quebrando. Então, tome muito cuidado quando você for misturar clientes. Essa, teve, tiveram vários erros ainda, tá? vários e vários e vários erros. Teve um outro erro que cometi no cursinho: um avião não cai por um motivo só. Ele cai por um monte de motivos diferentes que vão se somando, e aí, lembra? Você não constrói riqueza no ganho, você constrói riqueza na soma, no acúmulo, lembra disso? Você não constrói riqueza no ganho, você constrói riqueza no acúmulo, só que você constrói pobreza no acúmulo também, se você tem alguma coisa, não é uma coisa que você faz, a não ser que você tenha feito uma coisa muito, tipo, botou todo o seu dinheiro numa ação de uma empresa que quebrou, aí tudo bem, você perde tudo numa, numa tacada só, mas se você for minimamente consciente que você não pode correr o que chama risco da ruína, né? de você colocar tudo num lugar só, você você vai quebrando, você vai tomando uma atitude errada aqui, uma atitude errada ali, uma atitude errada a colar, uma atitude errada... E, não, e outra coisa, isso aí vai minando você, né? Então como é que funciona uma empresa quebrar? Aliás, para quem está com risco de quebrar ou já quebrou e está assistindo essa live, faz o seguinte... Vai no YouTube, eu tenho quatro vídeos lá de 10 minutos cada um. Que eu fiz um GTV, que eu botei no YouTube, que é Quebrei e Agora. Vai lá e assiste. Lá eu falei tudo que eu fiz, o que eu deveria ter feito, coisas que eu não fiz, é, depois que eu quebrei, por sim, tá? Lá em 2000, depois que eu quebrei, eu devia ter feito um monte de coisa e fiz algumas outras coisas. Então, vai lá e assiste. Quebrei e Agora, tá no YouTube, lá no meu canal. São quatro vídeos de 10 minutos. E, e aí, o que que. Como é que é uma, uma falência, né? Cara, uma falência é, você demora dois anos quebrando, quebrando, quebrando, quebrando, quebrando. aí quando você quebra, alguém chega para você, é como se você tivesse terminado a ação silvestre, chegando, né, e aí você morto assim, né? tô chegando, tô chegando, aí quebra, aí você quebra, pum, quebrou, aí alguém chega para você e fala o seguinte, vai lá, continua, como assim continua? Acabou. Não, não. Agora que vai começar, foi só o um treino. Tem mais outra volta pra você dar. Falei, não, cara. Eu não aguento. Não vai, vai. Continua. E aí você começa, né? Você já tá morto, já tá acabado, você tá destruído, você tá com a língua pra fora, rasgado, lanhado. E aí você tem que começar a correr, porque depois que você quebrou, começa uma outra corrida. E pode ser muito longa. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando quebrou, eu cheguei nossa, quebrou, alívio, quebrou, pronto, acabou o problema, não meu amigo, vai, continua correndo com a <risos> continua porque acaba... agora é que vai começar. E aí você continua, mas você já tá acabado. Você já devia ter parado, mas não dá. Esse é o pior, esse é o pior. Então. Quando você. Quando eu estava ali quebrando, quebrando, quebrando, eu estava perdendo minhas forças já. Então, esse foi um, um conjunto de erros. Você não quebra por uma coisa só. Você quebra por muitas coisas diferentes, acumuladas e que. Mas se está acumulada. É porque o problema não está fora. O problema está o quê? Está aqui dentro. O problema está aqui dentro. É um comportamento. É a maneira de ver a vida. Porque quando você vê a vida de uma determinada maneira, o que acontece é que tudo na sua vida é influenciado pela maneira que você vê a vida. Então, se você acha que o negócio é o seu emprego, tudo... Que está em torno do seu negócio, você vai agir como se fosse o seu emprego. Você tem um alto emprego, né? Você dá, tem muito empresário que se dá um alto emprego. E, então tudo. Então é a maneira como você está pensando, é a maneira como você está agindo, é a maneira como está dentro de você por isso que eu falo, primeiro cara é a tua consciência, é o teu nível de consciência com relação ao negócio, o conhecimento aumenta o nível de consciência com relação ao negócio, o conhecimento é que faz isso acontecer, se você não tem conhecimento o teu nível de consciência são antólios você só vê aquela opção que você tem, você não consegue ver mais nada a não ser uma opção, quando você aumenta o conhecimento, você aumenta o nível de consciência e aí você abre a tua visão para o mundo e você começa a ver em volta todas as possibilidades que existem, aí sim você começa a tomar atitudes melhores, decisões melhores para que você não quebre, para que você não tome as decisões ruins que vão acumulando acumulando, acumulando, mas cada hora quebra o seu negócio começa aqui dentro começa aqui naquela época eu não tinha conhecimento, eu não sabia nem onde buscar conhecimento, eu não sabia nem que existisse conhecimento, eu fui descobrir que existia conhecimento sobre negócio depois que eu quebrei que eu comecei, aliás o primeiro livro que eu li deixa eu ver se eu acho ele aqui o primeiro livro que eu li foi um amigo meu, um amigo meu. Depois que eu quebrei, tinha um amigo que me levava a espirra do Habibis para ir comer porque eu não tinha dinheiro nem para comer. Ah, para aí, cadê? Tá por aqui. Eu não tinha. Ah, foi esse aqui. Foi esse aqui. Esse aqui não é o um original que ele me deu não. Esse foi o primeiro livro que eu li sobre negócio. <risos> Comecei bem, né? Nem é sobre negócio, esse livro, né? Pai, pai pobre. Foi o primeiro livro um amigo meu chegou e falou, cara, tinha quebrado. Ele tinha quebrado, ele me levava a estirra do rabi, lembra quando a estirra do rabi começava com... Nosso preço começa com zero? Era 30, era 30 centavos, depois aumentou para 49 foi um escândalo, 49 centavos. E, e ele chegou, ele me levava a e falava, um dia ele me trouxe uma estirra e me trouxe esse livro. Eu falei, cara, toma esse livro aqui. Eu falei, cara, um livro? Eu preciso de comida, você tá louco? Cara? Tá maluco? Eu preciso comer, cara. Não preciso de livro, não. Eu falei, cara, ler esse livro. Eu não tava com fome mesmo, então eu comecei a ler o livro. Morava na minha república lá, junto com um rato lá na república. Comecei a ler. Comecei a ler e falei, rapaz, tem alguma coisa nesse negócio aqui que eu, não, eu perdi. Alguma? E eu comecei a ler e falei, cara, eu quero mais isso aqui. É isso aqui que vai me alimentar. Não é comida que vai me alimentar, é um livro que vai me alimentar. E aí, cara, não falei mais, né? tá aqui, né? Então... Você, conhecimento, cara, conhecimento, conhecimento, guarda isso. Uma outra coisa, outro erro importante que eu cometi que foi o seguinte. Ainda no cursinho, né? O cursinho foi, foi uma escola, foi a melhor escola de administração que eu tive. Foi a mais cara, foi a mais cara. Mas Gv teria custado mais barato. Mas foi a melhor escola. Foi cara, mas foi, barato, foi boa. Um dia eu tinha é, um, o meu sócio, o Gilberto. Ele chegou, na época tinha, tinha dois sócios, o Cristiano e o Gilberto, depois entrou, não, tinha o Gilberto, o Alexandre, e aí depois entrou o Denílson, depois saiu o Denílson, cara, foi um, um rolo, trabalho de sociedade, foi um rolo, e outra história também de erros, por isso que hoje eu não tenho sócio, eu não tenho sócio, não só eu, eu, todos os problemas foram causados por mim e todos os acertos também, eu não tenho sócio, só eu. Então, é assim, é legal ter sócio, não tem que ser o sócio certo, cara. Não tenha sócio errado, não, não, não se torne sócio do cara porque ele é seu amigo, não, porque você vai perder o sócio e o amigo, tá? Se torne sócio de alguém porque a pessoa trabalha bem com você. Os teus melhores sócios são os seus colaboradores, por quê? Porque você sabe como o cara trabalha, entendeu? Você sabe como o cara trabalha. É, mas essa é uma opinião minha, tá? Tem gente que tem outra opinião, essa é uma opinião minha, da experiência que eu, das experiências que eu tive. Então, o que aconteceu foi o seguinte: um dia o meu sócio Gilberto chegou e falou o seguinte, Conrado, fechei um negócio incrível. O que negócio? A gente vai pegar as apostilas da companhia da escola. Deixa eu explicar. No Cambuí tinham dois cursinhos, eu, o okay, que Vestibulares, e o Integral, que é um outro cursinho. Eu nem sei se quebrou, não, não, existe, é só que está colégio. Mas tá, eu acho que ele não está bem das pernas, pelo menos é o que dizem em Campinas aqui então eu ia integrar, então é, eram os dois cursinhos no Cambuí, ele ficava na Júlio de Mesquita, que é a principal rua do Cambuí e eu ficava três ruas atrás na Maria Monteiro, acho que eram três, que era Júlio de Mesquita, Coronel Quirino, é, Coronel Sebatelli e Maria Monteiro acho que era isso, eu ficava três ruas atrás, então, eu ficava muito próximo dele e a gente meio que dividia o mesmo mercado, porque eram as pessoas que moravam no Cambuí eu era um pouco mais barato e ele era um pouco mais caro, eu devia cobrar na época 300 reais, isso foi antes de toda essa história, tá? isso aí deve ser 98, 97, por aí. Eu era um pouco mais caro, ele era um pouco mais caro e era um pouco mais barato. E eu já errei no posicionamento de empresa, ele devia ter cobrado mais caro que ele e ter turmas menores e tal, ok. Então, ele devia custar tipo 600 reais e eu custava uns 400, tá? Então eu era por aí. E por mês, mensalidade, né? E aí a Companhia da Escola era uma editora que fornecia para o Integral, depois, depois eu descobri uma outra coisa que aí explicou tudo, a Companhia da Escola era a editora de material didático, de cursinho, que fornecia para o Integral, e a gente tinha um outro material, que eu não lembro qual era agora, mas era um outro material, acho que era nosso mesmo, não lembro, e aí o Gilberto chegou e falou o seguinte, cara, fiz um acordo, ele conhecia muita gente de Campinas, ele dava aula em Campinas, fiz um acordo, com a companhia da escola, e ela vai fornecer material para gente, eu falei, nossa, que maravilha, agora nós estamos com o mesmo material do integral, mas com um preço menor, nossa, os alunos de lá vêm para cá, que legal. <risos> que legal! Show de bola! Nossa, que jogada incrível! Ah. <risos> e aí? Só que o integral era um cursinho muito maior do que a gente, com muito mais alunos, com os professores melhores, tudo era melhor. A única coisa que a gente tinha de melhor era preço, que a gente tinha mais barato. E não necessariamente isso era melhor para um pessoal que podia pagar, qualquer um dos dois que morava no Cambuí. E aí a gente pegou as apostilas e distribuiu para os alunos. Agora nosso material é acompanha da escola. Os alunos falaram, nossa, sensacional, muito bom, porque agora a gente tem o mesmo material integral e a gente não está no integral, e aí distribuiu, e a gente era muito amigo dos alunos, então era tudo muito cordato assim, né? os alunos adoraram, adoraram. E aí a cochila era bimestral, então a cada dois meses a gente pegava uma remessa da cochila e dava para os alunos. Na segunda remessa da cochila, o Gilberto chegou para mim com uma cara bem diferente do que tinha chegado na primeira remessa, a gente chegou Conrado, um não tenho boas notícias, Cara, tava lá no meio do cursinho, eu falei, não, fala aí, o que que foi? Nunca me passar pela cabeça aquilo que ele disse pra mim. Ele falou, Conrado, a, a, a companhia da escola não quer dar a segunda remessa de apostila pra gente. Oi? Como assim não quer dar pra gente? Tem um contrato. É... Não, é, é... eu esqueci de assinar o contrato. <risos> Você esqueceu desse novo contrato? Ninguém esquece esse novo contrato. Ah, é porque estava muito confuso. Ele fala, leva a pochila já, depois se assina e tal. Porque o integral, o integral, ele falou para a companhia da escola o seguinte: se você continuar vendendo para o você o integral falou para a da escola, se você continuar vendendo para o que vestibular, a gente para de comprar de você. Por quê? cara, porque eles são concorrentes, nossa, tá louco, está vendendo para comer da escola? Essa foi a história que chegou em mim, o problema é que depois eu descobri que parece que um dos dois do integral era um dos dois da companhia da escola, e lógico que isso ia acontecer, isso é óbvio que ia acontecer, só uma besta aqui que não viu isso, é lógico que ia acontecer, a segunda remessa não veio, ela não chegou, e a gente estava com uma coxila, que a gente tava ali para pegar a sendo você, você não compra a postilha, tipo dois meses antes, você compra tipo duas semanas antes, por quê? Porque você não tem dinheiro para comprar com muita antecedência, então você espera a última, ali, o último, o tempo da remessa e fala, oh, manda pra gente pra que daqui a duas semanas começa, aí tem que mandar, né? só que aí a gente descobriu que não ia mandar, falou, cara, e agora? E aí a gente falou, cara, vamos ver um outro material, mas lembra da, dos materiais de dados que são diferentes? Pois é, a gente descobriu um material, que era mais ou menos parecido, mas que não era, mas que era mais ou menos parecido, e que, é, e que a gente, era, material do terceiro milênio, que era, é ou era, não sei, um, um material didático do sul do país. A gente viu um monte de material, pegamos as emendas do, dos materiais e vimos qual que encaixava, nenhum encaixava, o terceiro milênio encaixava mais ou menos, era o melhorzinho que encaixava. falou cara, vamos comprar esse material então. E nisso aí já estava atrasando já, já tava com, porque aí a companhia da escola era de Campinas, ficava em Campinas. O terceiro miler ficava no sul, tinha que mandar as apostilas. Curitiba, né? É isso aí, de Curitiba, é isso mesmo. E tinha que mandar as apostilas. E aí, chega, aí a gente não falou nada, continuou dando aula e cara, o que, que a gente vai falar? Vamos dar um jeito, né? E aí chegou o material do terceiro miler, que era o material inferior, era, eu não sei como é que tá agora, na época era o material inferior. E, e aí eu cheguei com os alunos e falei o seguinte, a minha cópia né, foi assim, estão querendo derrubar a gente. E era verdade, não é que a gente não estava muito alto também, né? estão querendo derrubar a gente, estão querendo derrubar a gente. O que, que aconteceu? Eu fiquei pé da vida com aquilo eu cheguei na frente da sala de aula com aquela pilha de material, Opa, chegou um novo material, chegou é verdade, mas não é o que vocês estão pensando, né? aquela pilha de material e estão querendo derrubar a gente, estão querendo derrubar a gente, inimigo comum, estão querendo derrubar a gente, nem sabia de qual, na época, né? nem, nem tinha nem ideia de que era isso, mas foi o que eu consegui falar, por que aconteceu isso, bababá, vai, bebê falou um monte de coisa, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai reunir todas as apostilas que estão escritas, inclusive, e vamos devolver tudo para eles, escrito mesmo, é isso mesmo, porque a gente não tinha pagado com a minha apostila, porque não tinha contrato, né então a gente meio que levou, mas aí ficou de pagar depois e tal, e eu falei, não, não vou pagar para essa apostila nem a pau, eu vou pegar tudo isso, vou mandar de volta para eles, eu vou distribuir a apostila do terceiro milênio, e no final, cara, foi um rolo foi um rolo, porque a gente teve que dar de novo aula de nivelamento, né, a gente teve que dar ali, cara, umas duas, três semanas de nivelamento, aula extra, aula no sábado e os alunos lá, né, correndo atrás porque, cara, era um cursinho, né, eles tinham que fazer o um vestibular no final do ano, tinha que funcionar e a gente ali, correndo aí no final conseguimos ajustar o material, isso aí foi logo no início do ano, então a aula começou em, acho que começava em fevereiro logo depois do carnaval, aí março abril, acho que início de abril a gente que material, a gente demorou tipo, até maio para ajustar, e aí depois a gente conseguiu, aí, aí beleza, aí foi até o final do ano, e aí beleza, aprovamos e tal, a gente fez material extra depois também, então outro erro, outro erro, que é justamente você, você não entender quais são os players do mercado e como é que o mercado está relacionado, você tem que entender as relações do mercado. Porque se não, você pode tentar fazer uma parceria com o seu inimigo, você pode tentar abraçar um jacaré, A jacaré não tem sentimento, ele vai morder você e, e foi exatamente o que aconteceu. Na época, cara, eu completamente, nossa, imagina, não tinha nem cursinho, isso aí foi 2000 e, 2007, sei lá, 2008, 2007, não, 2007 nada, tô, tô viajando, foi cursinho, isso aí foi em 98, 98, 97, 98. Imagina, eu era um moleque de 20, é, 97, eu tinha 24 anos de idade, 23, 24, eu montei o um cursinho com 22 anos de idade, não tinha a mínima ideia, tinha nem formado, saí da faculdade para montar o um cursinho, então nasci em 73, eu tenho 46 hoje, né? eu faço em agosto, então naquela época eu devia ter 23 anos de idade, não é isso né, 20, é, 23 anos de idade. 23 anos, Pensa num moleque de 20... Você, com 23 anos, imagina, você. É que hoje está bem diferente. Tá? O cara de 23 anos hoje, você tá muito, muito na frente do que quando eu tinha 23 anos, meus amigos. Eu não sabia meu nome direito quando eu tinha 23 anos de idade. E, e com isso daí eu cometi muito erro. O cursinho foi onde eu mais cometi erros, mas de longe, de longe. Na agência eu cometi erros também, foi um bem menor. Mas no cursinho eu cometi tipo 90% da cota de erros que eu tinha cometido, eu cometi no meu primeiro negócio. E isso foi ótimo, porque eu não fui distribuindo os erros pelos negócios. Eu, eu cometi quase tudo no início. E, e com isso daí eu aprendi algumas coisas importantíssimas, a vantagem é que alguém falou aqui que eu tenho boa memória eu tenho alguma, alguma memória, memória não é tão boa senão, mas para o impacto emocional geralmente a gente tem boa memória assim a vantagem é que cara, Balbino Figueiredo, eu tenho 17 meu amigo, você está muito na frente você não tem ideia, pensa a galera dos 40 aqui, pensa quando você tinha 17 anos. Você tava babando ainda. Você tava, <risos> você, tava, você tava procurando seu lugar no mundo. Você não sabia como funcionava ainda. O cara com 17 anos tá nessa live aqui. Meu Deus, você tá muito distante, cara. Você, daqui a 30 anos, quando você tiver quase a minha idade, que eu tenho 46, daqui a 30 anos, meu amigo, você vai estar tá muito grande. Ah, você vai estar tá muito grande. Você vai estar. Tá gigante, gigante, 22 anos, é a idade que eu estava montando o cursinho, você vai estar gigante, Rosângela, 57, tamo junto, Rosângela, <risos> mesma geração aí, 44, é isso aí, o tem 21, é isso, cara, você estaria gigante, você vai estar gigante, gigante, gigante, gigante, então, bom, essa foi a live dos erros, dos erros, tem muito erro, tá? se eu fosse contar minha quantidade de erros aqui, meu Deus, eu ia ficar aqui, eu ia fazer a live infinita aqui, pra contar erro. mas Começa a olhar desses erros e começa a pensar o seguinte, cara, é, eu, eu tenho que pensar mais estrategicamente, Pense, por isso que eu falo, primeiro vem o mindset, primeiro vem o mindset, depois vem a estratégia, depois vem a tática, depois vem a operação, de novo, primeiro vem o mindset, é o que está lá em cima, depois vem a estratégia. Depois vem a tática, depois vem a operação. Ok? É isso aí pessoal, grande abraço e tchau. Um dos principais segredos para a sua empresa vender mais é a sua equipe de vendas ter um script de vendas que converta, que venda, que faça o cliente comprar. E é exatamente isso que eu vou ensinar para você no meu próximo curso, Scripts que Vendem. Então Clique em algum botão que tem aqui em torno desse vídeo para você saber mais sobre esse mais novo curso que eu vou dar para a sua empresa.